Pessoal, tudo bem? Queria começar agradecendo a, a chance de estar aqui com vocês e dando parabéns para pela iniciativa do BEM 2015. É absolutamente fantástico, a gente aqui das tá tá feliz de poder colaborar. É, meu compromisso é falar com vocês sobre os elementos que não podem faltar no pitch e para isso eu preparei uma pequena apresentação. Uh, tenho certeza que vai ser útil tanto para novos negócios, quanto para negócios que já já existem, já existente, que estão no mercado. Ah, queria começar, então, contando dois minutos sobre a Astela. A gente é um fundo de investimentos pra, de venture capital para heróis. A gente acredita que os empreendedores são heróis numa jornada, muitas vezes, a mais importante da vida deles. Investimos negócios ligados à tecnologia, onde tecnologia seja um elemento chave e transacional. Preferimos empresas já existentes, com alguma receita, que já tenham passado a fase de descoberta, que já tenham validado o negócio e estejam começando a escalar. Investimos em mais ou menos 20 empresas nos últimos cinco anos, somos três sócios e estamos sempre buscando novas oportunidades de investimento e, e, e a chance de, de trabalhar com bons empreendedores. É, por que o pitch? Né? O que é um pitch? Nada mais é do que uma apresentação da companhia, é, é uma oportunidade de, de, de, de se apresentar, é uma oportunidade de demonstrar o próprio negócio. É, é, ele, ele serve para empresas já existentes e ficou muito famoso agora com, com startups, é, é, que tem que condensar o seu conteúdo, o conteúdo da sua oferta. É, para diversos públicos, inclusive a, a essência do pitch poderia ser facilmente transportada é, é, para uma apresentação de vendas, para uma apresentação geral do negócio. É, é, ele resume com, porque por a empresa existe como ela vai criar e capturar valor. É, então é um, um, um canivete suíço, um bom pitch é um canivete suíço do ponto de vista de oportunidades e por isso resolvemos falar um pouco sobre os elementos que não podem faltar. É, do ponto de vista do investidor, vale a pena dizer que é, é, qualquer fundo de investimentos ou qualquer investidor recebe centenas, às vezes milhares de documentos por ano, então qualquer chance de melhorar o pitch ela, ela é sempre válida e importante, é, é, pois é, se destacar realmente pode fazer a, di a diferença, é, acho que tanto para receber investimento quanto para fazer uma venda, por que não, não é verdade? É, então vamos lá. É, primeiro elemento do pitch mercado o mercado onde a, a empresa pretende atuar é um mercado é, é, grande enorme de que tamanho de oportunidade a gente está falando é, é, sabendo e, e tendo domínio de qual é o mercado atual que tamanho desse mercado eu vou conseguir endereçar que tamanho eu vou conseguir é, é, que tamanho é endereçável e qual o tamanho eu vou conseguir acessar e atender essa conta né de, de, de, de mercado, que às vezes se faz de cima para baixo o tamanho do mercado, e market share que eu vou ter, é, é, sempre lembrando que vale a pena evitar aquele clássico, só vou ter 1% do mercado, ele, ele ele é muito pobre do ponto de vista de raciocínio, vale a pena ao invés disso ligar e fazer o que a gente chama tanto de raciocínio top-down, ou seja, qual o tamanho do, do mercado e que tamanho de oportunidade é endereçável e acessível pela minha companhia, vale a pena fazer o que a gente chama de exercício bottom-up, ou seja, é, qual é a minha produtividade, quantos clientes eu vou conseguir atender, com quantos vendedores, quanto eles vão consumir, a qual ticket médio e, portanto, que tamanho do mercado eu vou capturar. É, fazer esses dois números se encontrarem, o número do tamanho do mercado e o número de produtividade, é a melhor forma de você validar que está indo no caminho certo do ponto de vista de mercado. É, vale pensar também se é um mercado que cresce, como ele muda ao longo do tempo, e é imprescindível falar de, de, de é, tendências da indústria, tendências do setor, é, é, onde você está pretendendo, onde a sua companhia pretende atuar, criar e capturar valor. Segundo ponto, bastante óbvio, equipe, é, mas com qual ótica? Acho que ótica de... Quais experiências que a equipe já tem, que são relevantes para construir essa realidade, para entregar o que está no pitch. É, no setor melhor, se não forem no setor, o que são do ponto de vista de competências. É, como se conheceram, se possível, além de onde trabalharam e onde estudaram, é, é, é, se já tiveram um passado em conjunto, se, se os elementos da equipe já têm um passado em conjunto. É, e, e caso a equipe não esteja completa, vale... É, é, ser transparente e ter uma postura aberta de dizer então é, quem falta, quais competências o time não tem e como se pretende buscá-las. É, nada melhor do que ver isso declarado abertamente, nada pior do que ver alguém que claramente não tem uma competência crítica para o desenvolvimento do negócio e que acredita é, é, que o negócio vai em frente sem ela ou que do dia para a noite isso vai surgir. Não vai surgir, é um grande problema, melhor ser transparente e trazer é, talentos de fora. Se a gente for para um próximo o, o, o elemento chave, a gente tem o, o problema, né? Qual é o problema? Ou oferta de valor é, é, é, pro, que eu vou colocar para resolver esse problema? É, é, qual é o problema grande, cabeludo, big hairy, é, como se diz em, em bom inglês, que a, a empresa está se propondo a resolver? É, ele está claro o suficiente? Se ele estiver claro o suficiente e estiver num mercado grande, temos uma boa oportunidade a ser endereçada. É, dá para tangibilizar melhor o problema quando a gente fala de dor ou desejo é, que os meus potenciais é, é, clientes sentem. Então, quanto mais eu conseguir identificar quem é meu público, qual dor ou desejo ele tem que hoje não são atendidos e por que existe uma oportunidade de satisfazer esse desejo agora, é, melhor é, é, a coerência do problema ser endereçado, o timing, é, lembrando por último que é, é, algum tipo de ratios, racional de por que ninguém ainda endereçou esse problema, sanou essa dor, satisfez esse desejo, normalmente também, ou não o fez direito, normalmente também ajuda a validar o problema, que deveria ser seguido da, do coração da oferta de valor, que é a solução. Como que eu vou, então, resolver o problema? Como eu vou satisfazer é, um desejo? Como eu vou é, matar a dor? É, o que exatamente eu vou oferecer para os meus clientes? Software, serviços, uma coisa nova, uma maneira de fazer melhor algum processo que já existe, é, alguma coisa que, um, é, que vai ganhar em design, que dá status diferente, que é mais conveniente do ponto de vista de uso, de preço, por que a solução é melhor. É, detalhar como a solução elimina dor é, e traz benefícios é, é essencial, é, assim como é ir além de simplesmente listar né, as, as funcionalidades que a sua oferta traz. É, funcionalidades são legais, mas tem que estar listadas dentro dessa ótica de por que a solução é melhor, que benefício ela está entregando é, para resolver o problema que a gente quis, uh, que a gente se propôs a endereçar? Um, Problema-solução, é, com qual modelo eu vou para mercado? Modelo de negócios, obviamente. Como a empresa vai então resolvendo aquele problema através de uma forma de solução proposta? Não só criar valor, mas capturar esse valor. Que tipo de modelo de receita eu tenho? É venda de produto, é assinatura, é aluguel, é publicidade, é licenciamento, é, que, qual é o meu funil de vendas, quanto custa adquirir um cliente novo, como isso se compara com o valor do cliente na vida, é, o que a gente chama de lifetime value, de, né, quanto o cliente vai pagar ao longo do tempo, quanto, ele vai, quanto a gente vai gastar para trazê-los é, o famoso CAC, um, que tipo de força de vendas eu vou utilizar é, vendas diretas através de canal através de distribuidores é, é, o produto ele é entregue fisicamente só pela internet é, o modelo de negócios onde é, ele, ele deve especificar de maneira é, transparente como esse valor é capturado e com base em qual modelo de receita não simplesmente unidades né de produtos vendidos por valor de ticket médio como a gente acaba vendo em muitos casos. Próximo elemento que falta num número é, é, incrivelmente grande de pitches, infelizmente, competidores. Nenhuma empresa não tem competidor. É, o competidor pode ser alguém que está em outro mercado e atende lateralmente, as pessoas podem estar tá resolvendo é, um problema com uma ferramenta errada, então podem estar tá eventualmente batendo prego com chave de fenda, mas o competidor, ele, ele sempre existe, é só uma questão de ótica. A questão é como, entre os competidores existentes, em mercados já existentes, ou novos competidores, ou competidores é, é, que estão lateralmente no ecossistema, em novos mercados, como eu me posiciono em relação aos meus concorrentes, sejam diretos e indiretos. Quem são esses meus competidores? É, é, é, como eles resolvem a dor ou, ou satisfazem o desejo? Como. É, quem eventualmente pode se tornar um competidor, é, meu competidor relevante, amanhã, porque está muito próximo ao dor ou ao problema que eu estou endereçando. Então, é, competidores, não se esqueça o elemento que não pode faltar de, de maneira nenhuma no pitch. Próximo elemento, pessoal. Recursos. É, hum, declare claramente, publicamente, quanto a empresa pretende captar. Não só quanto, mas exatamente o que a companhia vai fazer com esse dinheiro. Como ela irá aplicá-lo. É, até qual estágio da vida da empresa o, o, o, o, o aporte pretendido em um pitch leva o negócio. O que acontece, então, neste momento? É um, novo, uma nova, um novo round de financiamento, né? uma, nova, uma nova busca por capital. É, a empresa atinge o break-even como é, é, é, eu vou aplicar o dinheiro, quanto eu vou captar, o que eu vou fazer com ele, até onde ele vai me levar e, caso eu precise de recursos adicionais, o que é que eu já tenho de estratégia, qual vai ser a minha estratégia para captar recursos adicionais. Vou atrás de investidores de novo, vou atrás da FINEP, vou me financiar é, é, com adiantamento de recebíveis no banco, qual é a estratégia, de financiamento não só vinculado ao round, é, falando do, do, do pitch, do round, né, né, dos investimentos pretendidos no pitch, mas além dele, qual que é o próximo passo? Outro elemento do pitch essencial, projeções financeiras. É, projeções financeiras. Quanto mais early stage, quanto mais estágio inicial a companhia, mais é, obviamente há uma variabilidade e os investidores sabem disso em relação é, é, ao plano financeiro o que não quer dizer que o plano não deva ser feito é que não deve existir se por um lado não precise é, mandatoriamente existir um plano de cinco anos por outro lado um orçamento mínimo para os próximos 18 24 meses é são, é um orçamento mínimo é necessário né quais as entradas quais as saídas que receita eu tenho custos de despesas como é que eu vou gerenciar como é que meu caixa vai flutuar ao longo desse período então, assim, é, orçamento é, no quesito projeções financeiras, unit economics, a, o, o, a conta econômica da unidade de produto vendido A gente, infelizmente, vê isso em muito poucos pitches e é, é um elemento assim, essencial para cada unidade de produto que eu for vender, qual é a minha receita, quais os meus custos associados àquela venda, é, daquele produto, daquele serviço, portanto, qual a margem de contribuição por unidade vendida. É, por fim, ainda aqui no, no quesito pitch, é, é, é, projeções financeiras, as principais, o orçamento, além do unit economics, deveria trazer os principais indicadores de resultado, ou KPIs, Key Performance Indicators, que vão ser os que vão orientar o seu negócio e vão permitir com que você, como gestor, mais do que o investidor medindo o seu negócio, você, como gestor, vá é, gerenciar e medir o seu negócio e, portanto, ajustar... É, é, é, mexer nas alavancas certas e mexer no, mexer no business, fazer os ajustes corretos para chegar é, dos valores que você tem hoje atuais, pode ser, podem ser zero, podem ser valores já da companhia em operação para valores alvos ou valores ótimos que vão viabilizar o negócio vão expandir margem, vão, vão fazer com que é, é, todo mundo é, fique feliz e quem sabe ganhe dinheiro mais um elemento que não deveria faltar no pitch histórico é, é, brevemente uma linha do tempo, é, tanto do ponto de vista da vida da companhia, da empresa, quanto do ponto de vista de produto, roadmap, o que já foi feito, quando foram feitos os principais milestones, as marcas, as conquistas no passado e uma projeção disso para o futuro. É, uma... Mimagem, né é, é, vale mais do que mil palavras, como se diz, e aqui o uso de elementos gráficos ele, ele é muito, muito útil. É, inclusive, vincular o histórico da empresa com o histórico do produto faz muito sentido e, e, e deveria ser um recurso que todo mundo lança mal. Acho que, do ponto de vista de elementos básicos, que não, devam, não devem faltar no pitch, a gente, a gente cobriu todos. É, agora, considerando... O, o, como dizia no começo a, a, aqui da, da, do papo o número, o enorme volume desse tipo de apresentação que a gente recebe do mercado valeria a pena a gente, é, é, vocês irem além do básico quando tentam falar com a gente como é que se vai além do básico Eu vou dar algumas sugestões a primeira demonstre a sua solução mostre o produto em funcionamento ao vivo, de verdade se não quiser, se tiver com muito medo por causa de conectividade, é, crie um vídeo rápido, não mais do que dois minutos, é, é, use screenshots, seja criativo, mas mostre o produto funcionando, um depoimento, filme alguém utilizando, mostre o produto funcionando e como ele está resolvendo aquele problema que as pessoas estão sentindo, como ele está entregando oferta de valor. É, é, tangibilize. É, qual é a oferta, é, se é software, se é hardware, leve o hardware, leve um protótipo, é, é, mostre como você está entregando um design melhor, como a sua solução é mais conveniente, como você está criando status que as pessoas não tinham antes, o que você está entregando, o que você oferece aos seus clientes. Outro elemento do pitch que é, não deveria faltar, que é um diferenciador é, além de se listar a, a, os competidores, é, o que a gente chama de matriz de competição, ou os quadrantes, é, é, no setor de tecnologia, a Gartner ficou muito famosa por criar os quadrantes é, é, competitivos, os quadrantes mágicos, como eles chamam, é, posicione com relação às duas dimensões mais importantes para o seu negócio é, a sua oferta, a sua empresa e os concorrentes de mercado. É, não só os list, posicione a oferta atual, e posicione, crie, demonstre o seu caminho, para onde você está indo. É, é, essa visão de onde estamos e para onde vamos com mais de uma única dimensão, ela é muito rica e ela ajuda muito ao investidor, ao público do pitch, a entender a sua oferta dentro da, da cadeia de valor e dentro do ecossistema é, é, de uma indústria específica. É, mais um elemento diferenciador é Barreiras de entrada e vantagens comparativas. É, infelizmente, há é um número muito grande de, de, é, de empreendedores que partem sem ter a menor ideia é, do que é isso e de como vão criar isso. É, a barreira de entrada é, diz respeito à dificuldade de alguém se posicionar como substituto ao seu produto e à sua oferta. É, quer dizer... É, normalmente está e se liga à vantagem comparativa, porque é esta última vantagem comparativa que normalmente cria as barreiras de entradas é, é, é, mais fortes. É, essas uh, vantagens uh, comparativas, elas podem uh, uh, ser de, de, de, de, de alguns tipos uh, específicos, né? a gente pode a gente pode se diferenciar por custo, por qualidade, por foco em um público específico, é, mas é preciso tanto transformar o produto em, de um, do que a gente chama de nice to have para um must have, para alguma coisa que as pessoas tenham, passe a fa fazer parte da necessidade do dia a dia das pessoas, das empresas que as pessoas tenham que ter, quanto ter certeza que está associada a isso uma vantagem, é, é, está associada a isso uma barreira de entrada, para que, é, que a oferta não possa ser, ser facilmente substituída é, por um produto concorrente. Acho que para fechar aqui os, os elementos gerais do, do pitch já em diferenciação, vale a pena, ao contrário do que muitos empreendedores pensam, listar e formalizar os principais desafios e riscos do negócio, qual o principal risco, quais os principais riscos ou motivos pelos quais isso aqui pode não dar certo. Listá-los demonstra que o empreendedor sabe que desafios estarão diante dele, entende os principais riscos, é, entende o que ele precisa fazer para superar esses desafios e gerenciar esses riscos, e traz, portanto, uma visão realista sobre como os desafios são oportunidades. Né? Se não houvesse risco, é, é, é, não, haveria, não seria um desafio, não estaria se criando valor... Hum, Listar os principais riscos e desafios só traz benefícios para quando se pretende apresentar a companhia é, é, e é, contar como vai se construir uma história. Um, último elemento que eu queria citar aqui é estrutura acionária da empresa. Demonstre já de cara, ou mostre, conte qual é a estrutura atual da empresa, quem tem quanto da empresa, se a empresa já tem o que a gente chama de option pool, ou seja, um, um pacote, ali, um pedaço da companhia que está reservado é, para premiar os empreendedores ou para ficar é, a, um, disponível, um pedaço da companhia, de, das ações da companhia já reservado para que esteja disponível e, e seja utilizado para trazer Novos, novas pessoas para o time e, e, e, e que essas novas pessoas passem a, também, passem a vir para a empresa as pessoas-chave como sócios e não simplesmente é, funcionários é, agora demonstrar um dos grandes inviabilizadores de investimento, anjo e de... de é, é, mais do que anjo, de venture capital, é o fato de estruturas acionárias, de a gente encontrar estruturas acionárias desbalanceadas nas empresas. De estruturas desbalanceadas quer dizer muita diluição dos empreendedores, quer dizer uma participação às vezes excessiva de um sócio em relação à outra. Então, já traga a estrutura acionária da empresa, eventualmente venha preparado para sugestões de ajustes e junto com a estrutura acionária, já conte e já demonstre se, já recebeu, se a companhia já recebeu aportes ou não, de quem recebeu esses aportes, quando recebeu, quanto recebeu, em qual forma, foi empréstimo, né, um mútuo, foi um débito convertido uma dívida convertível, conversível em ações, foi compra de ações diretas. É, isso não só é, traz um elemento de transparência, como agiliza muito a análise e a tomada de decisão por parte é, dos interessados no seu pitch. É queria fechar eh, uh, aqui com primeiro alguns comentários gerais eh, eh, e, e, e depois algumas coisas, algumas dicas que eh, eu acho que são preciosas. Os comentários gerais são: não se esqueça que o seu pitch, apesar de tudo, deve ser curto. Eh, e você deve conseguir, deveria conseguir condensar todo esse conteúdo em ao redor de 15 slides, pouco texto. Eh, muitos bullets e conte uma treine e conte uma história o pitch ao vivo é, é, é, ou apresentado é, qualquer tipo de pitch requer treino treine treine treine treine toda apresentação desses desses slides deveria ser completada em no máximo 30 minutos é, a típica reunião de apresentação de pitch leva uma hora. Se você levar uma hora apresentando o seu negócio, você vai cansar todo mundo e não vai sobrar tempo para receber feedback e discutir o negócio. 15 slides, 30 minutos, treino, tenha o pitch decorado e na ponta da língua, fale do seu negócio com empolgação mais objetividade, tente é, é, manter é, a, a empolgação é, e uma visão pragmática dos benefícios que você está oferecendo e dos riscos né? que, aquela oportunidade, que são inerentes àquela oportunidade, não se esqueça de ter o seu negócio na cabeça. Domine os números, não existe é, empresa onde os números devam ser, principalmente em estágio inicial, mas nenhuma empresa deveria existir onde o CEO não tenha a conta econômica na cabeça. E aí tem que acessar o CFO. Eventualmente você não se lembra de um número, você tem todo o direito de, de, de, de buscar acessar essa informação, mas o quanto mais ficar demonstrado que o negócio está na cabeça, que os números são dominados pelo time todo, melhor, maior a chance de sucesso e claramente melhora aquela realidade comum todo Para fechar, é, as dicas mencionadas, que são a primeira... Escolha bem seus sócios. É, o dinheiro, quando a gente fala de pitch, normalmente a gente fala de financiamento e, portanto, de dinheiro. É, o dinheiro não tem só valor financeiro, ele tem valor estratégico. É, o público do seu pitch deveria ser escolhido à mão. É, você deveria estudar quem é o perfil de sócio ideal, é, estudar qual é a história dessas pessoas, é, estudar o portfólio delas, no caso de um fundo, de um investidor anjo, é, é, e decidir com quem você vai falar e o que você vai falar para essas pessoas com base não na necessidade de capital, mas na preferência, da, na preferência regida por, pela estratégia de quem vai ser, quem, quem vai ser o melhor sócio para esse negócio. É, acho que a segunda coisa é evite, e aqui uma coisa, um elemento banal, mas que a gente ainda vê em vários planos de negócio, Evite incluir no seu plano e falar de coisas como aquisição de mesas, fazer reforma, comprar servidor. A gente vive é, num paradigma de cloud, os servidores são sob demanda, é, o mundo tem uma explosão dos espaços de coworking, as pessoas trabalham remoto, é, as mesas da Amazon, quando a Amazon começou, eram um cav dois cavaletes e uma porta por cima. Por que, que você precisa ter a mesa é, é, da loja a, da da loja caríssima de decoração, ou a cadeira é, é, é, do designer e tal, ou o último modelo do MacBook Pro para fazer o seu negócio. Você precisa das condições para trabalhar é, é, e, eventualmente, até o seu computador poderia ser alugado ou utilizado sob demanda. Então, evite incluir esses itens no plano. É, verifique. É, quando for, depois que você tiver feito preparada a primeira versão do seu pitch, do seu plano, as, a, a distância entre o que é metro, me, mundo real do metro que você está usando para medir as métricas e o que é premissas do plano. Então, assim, é, é, ao apresentar um plano principalmente de, de novas iniciativas, é, exemplo típico, valor de CPC ou valor de salário de remuneração é, de um desenvolvedor, Valide se suas premissas estão de acordo com o mercado. A gente que vê muitos projetos, sabe de cabeça qual que é o CPC médio, falando de custo por clique em marketing online. Por segmento, a gente conhece salário de desenvolvedor sênior, pleno, júnior, CTO, CMO. Então, valide essas métricas e quando, você, quando for trazer para um bojo de uma discussão com investidores, tenha certeza de que elas são de mundo real, senão partiremos de um ponto é, é, não concreto, não é mesmo? E acho que, é, é, por último, ah, a gente, é, eu queria fechar aqui dizendo para vocês que a gente sabe que o mais difícil no processo de pitch é fazer o pitch e manter o foco no negócio. O que a gente quer dizer com isso é, o pitch criado dentro desse bojo de captação de recursos, ele obviamente consome os empreendedores não só para que seja criado, mas todo o, o processo de levantar capital, ele é cansativo, é, ele é, consome um volume de energia é, muito grande é, e infelizmente acontece... É, em muitos casos, inclusive de empresas já bem adiante no seu processo, no seu estágio de desenvolvimento, que os empreendedores percam foco no negócio e deixem de entregar ou deixem de fazer porque estão em busca de alguma outra coisa é, é, e acabem investindo, sendo demandados demais ou perdendo tempo demais com esse outro processo. Nada vai substituir o empenho do empreendedor no seu próprio negócio. É, Recursos externos são adicionais, são adicionais, recursos externos adicionais. A gente sabe que são necessários, é, principalmente quando vem com é, é, conhecimento, quando vem com valor além do dinheiro, para construir grandes negócios, mas não podem vir a custo do próprio negócio, é, quando a gente tem um time de duas ou três pessoas parte relevante do time dedicada, ou, ou, ou demasiadamente dedicada só a este processo, e esquecendo de tocar o seu dia a dia, então muito cuidado e muita atenção para não perder o foco. É, espero que essa apresentação geral seja útil a, a todos vocês, é, há uma há algumas dezenas de investidores aí fora, no Brasil, querendo receber os seus pitches, entre eles as Tela Investimentos, é, o nosso fundo, estamos prontos, espero que, vocês para receber, espero que vocês estejam prontos para nos enviar com base nesse, nessa, nessa pequena apresentação. É, o conteúdo dessa conversa vai ser disponibilizado é, pelo pessoal do BEM 2015 e eu mesmo vou colocar é, uma apresentação é, de referência para vocês no SlideShare.